Meu nome é Rony Meisler, eu sou um dos fundadores da Reserva, eu sou pai do Nick, do Tom e da Chiara, marido da Anne, e tenho uma honra danada de poder participar nesse projeto tão importante que é o Silêncio dos Homens. Eu me conectei com o tema das masculinidades, principalmente depois que eu fui pai. Acho que a paternidade foi assim, um ponto de virada no sentido das masculinidades na minha vida, no sentido da troca de conhecimento é, com os meus filhos, no sentido do entendimento do valor da paternidade, não só para minha vida, como para a vida também dos meus colaboradores na reserva. né? Desde a, do nascimento do meu filho mais velho, todos os pais da reserva têm licença paternidade, começou com 30 dias, hoje 45 dias. E eu falo pra, em alto e bom som para quem quiser ouvir que eu acho que. Todo homem devia ser pai de menina, né? Porque eu acho que, no que diz respeito às masculinidades, principalmente. A Chiara é, me mostrou a força da mulher. A Kiara ela me mostrou o quanto ela tem a me ensinar. A Kiara ela me ensinou a, a ser um pai é, muito mais emocional e sensível do que eu já era antes. É, e eu acho que, fundamentalmente, a Chiara me mostrou que somos nós, sim, os homens, que temos que entender os nossos problemas históricos para que a gente possa abrir espaço para resolver o futuro da humanidade, no sentido da... de que todos temos direitos iguais. Né? Ai de quem tentar falar para minha filha que ela não pode ser ou fazer qualquer coisa. Ela pode ser ou fazer o que ela quiser fazer. E eu acho que houve, antes do, do documentário, houve, assim, um encontro de, de almas e afinidades é, nosso com a, com a turma do Papo de Homem, né? Com o Gui com o Fê, a gente tomou um café maravilhoso aqui em São Paulo. Me admirava com o trabalho deles, com a sensibilidade do trabalho deles, com a importância, com a coragem, com absolutamente tudo. A gente havia acabado de passar por um problema é, com a marca, porque no Dia dos Namorados a gente cometeu um erro absurdo é, e a marca foi acusada corretamente de machismo pelo erro que, que cometemos. E eu os procurei no sentido de é, compreender melhor o porquê aquele erro havia acontecido. E aí veio a ideia do documentário, e que na realidade, assim, eu falo pra eles, é, é, o início da solução de um problema é quando a gente entende que a gente tem um problema. E, e eu acho que o que me levou até o Papo de Homem, é, e, e posteriormente aí, é, quando eles me apresentaram o documentário que fez o senti fez sentido para a gente participar nesse documentário muito mais do que presença de marca porque a proporção que tomou esse documentário a gente nem imaginava quando quando a gente decidiu fazer um investimento nesse documentário acho que foi uma decisão de investimento muito mais para dentro do que para fora né? é, a gente não tem como entender um problema sem escutar a gente não tem como entender o um problema sem dialogar né? e, e a turma me falou na época que eles me falava 5 mil homens. Né? Foram 40 mil conversas. Acho que um dos grandes valores desse documentário é deixar claro que o problema não é errar. Né? O problema é insistir num erro. O problema é você não assumir que você é imperfeito. Todos somos. Né? O problema é quando você identifica essa, essa, essa dificuldade, esse problema, você não encara ele de frente e não, e não busca um maior entendimento com relação a ele para que você possa evoluir. É escutando que a gente aprende. É, é, é, é se olhando no espelho que a gente, com verdade, não entendendo ser o que, o que não se é, que a gente evolui. E certamente a gente sai do outro lado um pouquinho melhor, mas certos de que esse é só um primeiro passo de uma jornada que não pode acabar nunca. Então, quando uma marca assume a responsabilidade sobre seus erros e sobre seus acertos é, e usa toda a infraestrutura é, digital e offline que possui para, né, os americanos dizem né, raise awareness, né, para chamar a atenção de um problema, eu acho que isso tem um potencial de disseminação é, e de é, incremental de nível de consciência nas pessoas monstruosa. Se é uma marca de moda que, em teoria, fala sobre desejo, sobre consumo, está falando sobre um tema independente de desejo, independente de consumo, com vontade de. É, assumir a sua responsabilidade histórica e passar adiante o que aprendeu com essa, com essa experiência, poxa, porque esse tema deve ser interessante. Aí se desperta a curiosidade, né? aí a gente tem um poder de impacto muitíssimo maior. A maior conscientização e o maior poder desse documentário, ao meu ver, é uma opinião minha, é a conscientização das pessoas com relação a si mesmo. Porque eu tenho certeza absoluta que, ao assistir esse documentário, a enorme maioria das pessoas não vão reconhecer o outro, vão se reconhecer. E aí isso é muito transformador.